Saneamento básico no Brasil é um problema. Grande parte do esgoto é despejado nos rios e solos sem tratamento. Isso causa uma grande contaminação. Mas a Equilibre acredita que a solução é mais importante do que o problema. Por isso, resolvemos implantar nas nossas instalações um sistema de tratamento ecológico, chamado bacia de evapotranspiração. Serve para tratar a água que vem do esgoto, transformando a matéria em adubro para as plantas e também devolve a água pura para a atmosfera por meio da evapotranspiração das folhas você cava um buraco, veda como se fosse uma piscina usa pneu e entulho, ou seja, materiais que também apresentam uma dificuldade ecológica depois fazemos camadas de brita, areia, terra e plantamos vou contar uma curiosidade muito especial para vocês sobre a bananeira por dia, cada bananeira filtra 80 litros de água, ou seja, ela tira a água contaminada que está no solo dos efluentes dos banheiros e devolve para a atmosfera em forma de vapor puro. Além disso, a gente ajuda com a matéria orgânica, o crescimento da bananeira e produção de alimento, de banana. Acreditamos em sistemas ecológicos com um começo, meio e fim, pois só assim conseguimos harmonizar desenvolvimento com natureza. Você acredita nisso? Então equilibre-se, venha!